Olá! Então, o vídeo hoje é pra mostrar pra vocês como eu faço as minhas unhas. Eu faço sozinha e de um jeito muito fácil. A gente precisa de bem pouquinha coisa. A gente precisa de um gelzinho redutor de cutícula. Eu uso esse da mas pode ser qualquer um. Uma lixinha de unha que tem um lado mais fino e um lado mais grosso. Um palhetinho de unha desses que é pra cutucar a cutícula, sabe? E algodão. E se tu tiver é com algum esmalte na unha, acetona. E um pouquinho de água, mas não precisa ser um potinho, pode ser só a garrafinha mesmo. Vocês podem ver que eu tô com as unhas brilhosinhas, porque eu tô com a base. Então tá na hora de limpar as unhas, é o primeiro passo. Eu pego a acetona, molho bem o um algodão e limpo todas as unhas. E agora que eu tô com as unhas bem limpinhas, eu vou aplicar o meu gel redutor de cutícula. Eu uso esse, mas tu pode usar o que tu mais gosta. E eu aplico ele em todas as unhas e deixo um tempinho. E nesse meio tempo é o tempo que eu tiro pra assistir algum vídeo do YouTube que eu gosto muito. Ou ler um post de blog, acompanhar alguma blogueira em alguma rede social, olhar os meus snaps. E são 5 minutinhos, eu não uso alicate, porque eu tenho medo de me machucar. E eu sinceramente acho que as minhas cutículas ficaram bem melhores, a minha unha ficou mais saudável depois que eu parei de cortar a cutícula. E agora que a gente já esperou um tempinho, a gente pega aquela pazinha de cutucar a cutícula e vai fazer exatamente isso. A gente vai passar ela em todas as unhas, empurrando a cutícula para trás e puxando aquele gelzinho que a gente passou pra frente. A gente vai ver que ele tá meio branco e ele era transparente. Essa coisa branca que tá nele nada mais é do que as células mortas da nossa cutícula, que é o que realmente precisa sair da nossa unha para que ela fique saudável e bonita. Uma coisa muito importante de se dizer sobre o gelzinho é que tu precisa limpar ele da tua unha depois. Eu vou usar um algodão molhado com água, só água, e vou passar em todas as unhas. Se tu puder ir no banheiro e lavar a mão, é muito melhor, mas como eu tava gravando, eu não ia até o banheiro, eu usei um algodão. Ou tu pode deixar para lavar a mão no final, mas por favor, não esquece de lavar a mão. Esse gelzinho dizem que é tóxico, então não pode botar na boca. E a última parte é lixar as unhas, eu decidi lixar quadrada hoje, mas se vocês quiserem que eu ensine a fazer a unha redonda, coloca aqui nos comentários, viu? Para lixar quadrada é só lixar a ponta o mais reto possível, se quiser usar alguma coisa como parâmetro para ver se tá reto mesmo, eu acho muito válido, eu vou fazer no olho porque eu já tô acostumada. Depois que tu tiver certeza que elas estão todas retinhas, é só lixar um pouquinho a lateral e dar uma leve arredondadinha na borda para tu não te arranhar. Tirar bem as rebarbas para não deixar a unha sensível. E tá pronto, gente! É isso! Se tu gostou desse vídeo e ele foi útil para ti, dá um like aqui nos comentários, te inscreve no canal para ver os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo! Tchau!